Ora, estou aqui com a Eunice. Olá. Acabamos, acabamos de vir da TV de Moçambique. Correu muito bem. Sim, a primeira é, foi, página. Foi muito giro. Temos aqui, estamos aqui também com o Horácio. Também teve Olá, excelente bem? na Como televisão. É que <risos> e, e agora, e agora estamos, estamos aí para 24 de julho. Uh, foi um dia muito interessante. Uh, terminamos a semana digital. Uh, e por isso há que ir agora descansar um bocadinho porque amanhã ainda temos o, a apresentação do livro Marketing Digital 3 Video Martin e o um encerramento desta semana e depois já temos o fim de semana que ainda vamos. Uh, Vai ser Manning Nice. Exatamente, né? ainda Vai vamos. Vai ser Manning nice", nice. Conto lá o que é que vamos fazer no fim de semana, que nós não sabemos. <risos> Olha, no final de semana. Onde dá uma volta a Matola? Matola, é, ok. A Matola é a cidade da Matola, faz parte do município de Maputo, mas é como cidade já, a província de Maputo. Então vamos lá gostar de alguma gastronomia moçambicana que eu já sei que já provaram ontem e estiveste a martelar o ontem caranguejo. Estive, sim, estava delicioso, eu estou ansioso para provar mais gastronomia moçambicana. E sei que já vais provar uma matapa caseira, sim, Sim, é? é verdade, uma formanda veio falar comigo que vai-me trazer uma matapa para eu provar. Fiquei olha, muito a contente. Olha, gastronomia moçambicana. E olha, parabéns pelos livros fantásticos e pela Semana Digital. Estão todos de parabéns, uma iniciativa positiva. Muito bem, agora está a sinal verde, já podemos arrancar. Já, já, já é <risos> Vamos lá então. Olha, este é um, é um, é um restaurante também. A Cristal é um restaurante português e está Cristal. quase sempre ah, cheio. Ok. Já conhece Horácio? Já é já. muito bons, tem é um café. Mas sim, okay. é, é, sim. Mas estamos a, continuamos no 24 de julho. Ah, este é 24 de julho, onde é, é, é, é, é, ah, okay, é longe? Uhum. Esta este é uma okay. grande avenida. Grande quem, nos, avenida. Quem, nos está, quem nos está a ver o, o vídeo, não se preocupe que não estamos contra a mão. Portanto, eu não sabia que anda-se <risos> pelo lado esquerdo. Pois é. é eu, eu, isto baralha-me até a passar a passadeira porque os movimentos são todos ao contrário. Sim. Este autocarro está aqui a preparar-se, vai para a África do Sul. Ah sim? sim, tem um outro lado atrás. Sim, eles só vão chegar lá às 4 horas da manhã. Uou. É, vão arrancar a, daqui a bocado e chegam lá às 4 da manhã. Uhum. Sim. Na África de para onde? É, para Joanesburgo sim.